Eu sou Eduardo Mopes, eu faço parte do UPE, é, sou estudante de Física na, na UFPE, faço parte do Coletivo Nabucco, que é nosso grupo em Recife. E sobre o o que acontece? O discurso e a discussão política e ideológica no Brasil fica sempre muito dividido entre esquerda e direita. E a gente traz... só que essa ideia da esquerda e da direita traz algumas ideias que podem não encaixar muito bem na realidade, é, porque existem diferenças dentro da esquerda, diferenças dentro da direita, e o diagrama de nono vem para tentar ajudar um pouco mais a mostrar que o espectro ideológico não é linear, e sim é muito mais amplo, digamos assim. A gente, tem, a gente faz um gráfico, no um eixo, é, a gente pode colocar uma ideologia do conservadorismo até o progressismo, o progressismo até o conservadorismo, e no outro eixo a gente coloca é, liberdade e é, autoritarismo. E daí a gente tem o diagrama de nono e você tem uma possibilidade muito com isso você tem uma possibilidade muito maior de identificação ideológica de cada indivíduo, de grupos e basicamente é isso.